Boa tarde os amigos do canal Nós estamos aqui no meio de uma mata aqui Aqui numa região aqui de Jacuí E achamos uma casa abandonada no meio do mato Então é um lugar meio feio pra caramba Então a gente vai dar uma filmada nela por fora Porque a gente não sabe como é que é Nem quem é o dono e aqui então, é, um, é um matão aqui terrível, aqui. Agora a gente vai ver aqui para onde que entra aqui, porque nós vem num tri. Vamos ver se a gente consegue entrar. Nós a gente vai ver se consegue entrar aqui beirando aqui. Não, é aqui é uma, uma casa abandonada no meio da mata. parece que não há muita entrada por aqui não e aqui é um perigo também pode ter cobra essas coisas então, a gente tem que ir meio meio coiando aqui porque rapaz que lugar feio olha só cara que que é isso Olha o um mundaréu desse alicerce de pedra. Olha uhum. aqui. Que coisa incrível, cara. Vixe. Ui, rapaz, esse aqui está abandonado há muito tempo. Ui, rapaz. E não tem saída aqui não, hein. Nós temos que voltar para o mesmo lugar que nós veio. Olha só cara, filho de abeia. Mas esse teado dela foi trocado há pouco tempo, você acha que deve ter trocado aí uma base de uns... pelo tipo da madeira. Deve ter trocado aí uns 40, 50 anos atrás. Ui, rapaz! Cadê os Caralho, que. Me Ui, rapaz! Se vai é beirando não tem saída não, é só mata! Olha aqui, um lojeiro de pedra! Ui! Rapaz, que coisa louco! Ui, olha só! Cara, olha só rapaz, mas que não dá, eu, uns 3, mais 3 metros de festa de pedra. É, ela puderam ter sido reformada uns 40, 50 anos atrás. Depois não mexeram mais nela. Ué, ela chegou a ter força nela, parece que vinha pelas árvores. Coisa incrível. Ой, сока. Уйф, порег, да мы. Очень, очень беенько, foi. As adeinhas aqui que estão, os bichas estão inchando. Rapoe! Ah, Vou tentar chegar bem pertinho de dentro. Ui! Rapoe! Oi! Hã? Tá aí? É. Não, não, agora não sei não. Porta. Não, nós não tem autorização, nós não conhece, sabe quem que é o dono, não pode entrar aí não. Não, não pode entrar não. Vamos filmar só por fora, que nós não temos autorização para filmar por dentro não. E nem sabe quem é o dono. E larga a mão. Só tô olhando a mata. oi rapaz. O gasolão deserto, hein? Rapaz, ah, esse aqui é um lugar. Deve ser assombrado, isso aqui. Vamos vazar daqui. Você tá doido? Nesse lugar aqui você ser meio assombrado, você tá doido. Aqui só tem mato, não tem, não tem estrada, não tem nada que chega aqui. É, estrada de perfeita. Ainda não, pô. É Ui! Não sei, né? Rapaz, que foi de louco. É isso aí? Hum. É uma pisçaça, cara. Não, sei, não, não, não tem saída pra lá nenhum, esse pé, ué. É. Tudo que você olha é mata é mato mesmo, mata que vai lá pra lá Sim. Mato formado, você é doido, aqui deve estar só de noite, capaz que nem chega ninguém estranho, ó. Oi? Se você sair, você tem que estar tá saindo no meio do mato. Sim. Ó. Você braço, você que... Isso aqui deve ser do tempo da escravidão, viu. Olha os bancão de pedra, ó. Olha os negócios de pedra, Rapaz, que coisa louco, hein, cara. Mãe, mato formado. Você chega só, e você só mato. Que coisa, rapaz. É a coisa aqui é... Olha, olha lá que... que é essa, essa planta que tem lá naquela... Área. Olha que aquele lá em riba naquela árvore, cara. Olha lá em riba. Lá no ar, que bela, ó. Tá cheio de orquídea. Então eu vou encerrar esse filme, pedir aos amigos que se inscrevam no canal, dá uma força aí, logo nós vamos ter um sorteio E uma boa tarde, os amigos.